Padre Senhor, queridas. Quem está feliz aí, diga amém, amém. Quem está com expectativas, diga amém. amém Aleluia A expectativa é a linguagem divina Todas as expectativas geradas em Deus vão ter a Vai ter a, a provisão de Deus Para que você possa fluir em todo o propósito do Senhor Já é o encerramento de um novo tempo De um novo propósito que vai iniciar na sua vida Ficamos aqui por... Dois dias imergidos em tanta palavra, em tanta direção Diante de homens de Deus com tanto amor, tanto carinho Por nós e pela igreja E eu saio daqui muito, muito abençoado Acima de tudo, agradeço ao Luciano e toda a sua equipe Pelo carinho, pelo respeito que eles têm por mim E eu fico assim muito honrado E cada dia mais encorajado de servir ao Senhor e à sua igreja Eu quero falar a respeito de algo extremamente importante essa noite, espero fazer isso com suavidade, fazer isso com carinho, com amor, com respeito, porque eu acredito que cada um de nós que estamos aqui, fazemos parte de um plano, fazemos parte de um projeto de Deus para a nossa geração. Eu espero que você abra o teu coração e que você entenda da parte de Deus, que tudo que for falado aqui, tem um único objetivo, de alinhar o teu coração ao propósito de Deus. De alinhar o teu coração Aquilo que o Senhor mais almeja Que é edificar, vestir a sua noiva A sua igreja nessa geração E eu creio que cada um aqui De alguma forma Podemos fazer parte desse projeto chamado igreja Dessa ideia divina chamada igreja Dessa revelação divina chamada igreja Que você realmente Deixe essas, deixe essas verdades que você vai ouvir Se assentarem bem profundamente no seu coração eu gostaria que você abrisse comigo, a sua Bíblia, no livro de Mateus capítulo 4, versículo 19, Mateus 4, 19, o texto diz assim, e disse-lhes Jesus, vinde após mim, e eu farei de vocês, pescadores de homens… vá agora para o livro de Lucas… Acha lá o versículo, capítulo 49, ou capítulo 24, versículo 49 O texto diz assim Eis que envio sobre vós a promessa do meu pai Permanecei pois na cidade até que do alto sejais revestidos de poder Eu quero que vocês abram comigo agora A Bíblia no livro de Mateus capítulo 28, versículo 19, a Bíblia diz assim, Ide portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, a tua palavra foi lida, eu oro agora para que o teu Espírito me dê habilidade, discernimento, sabedoria para falar o que está no teu coração. Eu também oro, Pai, para que os corações dos meus irmãos sejam uma boa terra, terra onde a sua boa semente vai ser plantada e que eles cumpram o Senhor o desígnio do Senhor nessa terra nessa geração em o nome de Jesus eu oro Pai eu ordeno que todo espírito de distração qualquer ação demoníaca não possa interferir neste ambiente que o Senhor já criou para que nós recebamos a sua palavra em o nome de Jesus quem pode dizer amém a essa oração amém. glória a Deus eu já estou no ministério Há ah, 25 anos Tempo integral Tempo parcial um pouquinho mais E uma das coisas que eu entendi Desde muito cedo na obra de Deus É que o Senhor Deus Ele é um Deus de propósito Tudo o que Deus faz Tem um propósito Tem uma razão de fazer Não existe nada Por acaso no reino dos céus Nenhuma palavra Nenhuma vírgula, nada E não é por acaso que da própria boca do Senhor Jesus nós ouvimos dizer que passarão em céus e a terra mas nenhum tio nenhuma palavra sairá desta terra sem o seu cumprimento ou melhor, ficará sem o seu cumprimento nessa terra, eu sei que Deus como um Deus de propósito Ele faz as coisas de uma maneira em que talvez no momento a gente não entende, mas com o passar do tempo aquilo se torna mais claro e mais evidente e eu também vejo que a expectativa de Deus, é que nós entendamos isso, que seja uma verdade para nós. Sendo uma verdade para nós, onde que nós devemos conectar-se com Deus? Ou seja, se Deus tem um propósito, Ele não fala nada sem propósito, Ele não se move sem propósito, então se eu quero andar com Deus e quero ouvir a sua voz, eu tenho que estar sempre conectado, o que Ele está edificando, o que Ele está realizando no momento que eu não entendo o propósito de Deus, no momento que eu não entendo o que Ele está construindo com o que Ele está faze, falando, o que Ele está construindo com o que Ele está fazendo, automaticamente eu não posso ser participante do que Ele está construindo, porque se eu não entendo, eu não me comprometo, se eu não entendo, eu não posso me envolver, se eu não entendo, eu não posso estar presente no que Ele está construindo, e se talvez me colocar para fazer, possa até atrapalhar o que Ele está construindo, esse é só um conceito para a gente pensar um pouquinho, a forma como Deus trabalha, então resumindo esse, esse conceito, ou seja, quero que você entenda, Deus faz tudo com propósito, fala com propósito, age com propósito, e se nós quisermos andar com Deus, nós não podemos apenas ouvir a sua voz, sem entender o seu propósito, não podemos apenas ver o seu mover, sem entender o seu propósito, se quisermos de fato andar com Deus, precisamos entender o que Ele está construindo, agora vamos ver se esse conceito, é um conceito bíblico, se você olha para Adão, a Bíblia fala que Deus o criou a sua imagem, a sua semelhança, se Deus o tivesse feito apenas para expressar a sua imagem, a sua semelhança, Deus não tinha feito coisas bem pontuais na vida de Adão, primeiramente dando a ele identidade, ou seja, você é, meu filho, você é minha criação Deus também não teria dado a ele subsistência quando Adão foi criado e o sopro de Deus veio nas suas narinas ele quando acordou ou melhor dizendo, quando veio a luz, melhor dizendo ele viu toda a provisão de Deus ao seu redor, logo após isso identidade e provisão veio o quê? propósito, você vai lavrar você vai cuidar e você vai se multiplicar e encher toda a terra, se você observa Noé, a Bíblia fala que estava uma catástrofe e a terra, estava todo mundo perdido, a Bíblia até diz algo muito forte em relação a isso, dizendo assim, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, como se Deus de alguma forma estivesse dizendo, o ser humano está tão distante de mim, que eu vou ter que tomar uma decisão muito severa em relação a isso, mas a Bíblia também diz que Noé achou graças aos olhos do Senhor, então você observa que Deus falou a Noé, deu a ele uma identidade dizendo, olha, você não faz parte dessa geração, você não se misturou com ela, você tem algo diferente na sua vida, Deus deu para ele a provisão, todos os recursos, mas também deu a ele uma missão, construa a arca faça conforme tudo que eu te mostrei aí você vai para Abraão a Bíblia fala que Abraão estava na Mesopotâmia, Ur dos Caldeus e o Senhor falou com ele de forma muito clara, sai da sua terra e da sua parentela observa que Deus deu para ele uma identidade, você vai ser um homem por onde quer que você passar, você vai ser um abençoador, quem te abençoar será abençoado, você vai abençoar todas as nações da terra e Deus desafiou ele a caminhar, dentro de um propósito, e se você segue adiante, você vai observar que todos os homens que escreveram a história de Deus, não escreveram a história de Deus, só porque andaram com Deus, mas porque entenderam o que Deus queria fazer, isso é determinante, para você andar de forma eficaz, e eficiente, com o Senhor, e se você pega todos os outros homens do Velho Testamento, você vai perceber que é o mesmo padrão, o mesmo padrão, vamos pegar então Moisés, a Bíblia fala que Moisés, Deus o chamou, deu a ele uma identidade, deu a ele uma missão, desça ao Egito e liberte o meu povo, libertado o povo, ele está no deserto, Deus dá a ele todos os recursos para guiar esse povo e dá a ele uma missão para construir o tabernáculo, então ele recebe a visão para construir o tabernáculo, e ele então faz conforme tudo que Deus lhe havia mostrado, Josué segue no mesmo padrão, e você vai observar que todos os profetas, praticamente que vieram, eles geralmente vieram para alinhar o povo que havia perdido o quê? O padrão, para alinhar o povo que havia saído do? Caminho para colocar o povo novamente no propósito de Deus, os profetas, além de muitas outras questões a serem analisadas no seu ministério, eles têm essa questão particular, de alinhar o povo ao propósito de Deus, a gente chega no Novo Testamento, chega João, a Bíblia fala que João foi para o deserto, com uma identidade bem formada, quem fala comigo aqui, identidade bem formada? João, você é o Messias? Não, não sou o Messias Então quem que é você? Eu sou a voz que clama no deserto Identidade formada Para fazer o quê? Cumprir uma missão Qual era a missão de João? Preparar o caminho né? O Luciano pregou com muita propriedade isso Quando João entendeu que a sua missão estava cumprida Ele termina dizendo, convém que ele cresça Que eu diminua, está acabado Ele segue adiante e eu vou seguir o meu destino Aí vem Jesus Jesus ele vem com a missão muito, muito, muito, muito específica Mas antes da missão, o que que vem? Identidade Quando o Jesus vai se apresentar publicamente O que que ele escuta do Pai? Você é o meu filho? Amado Em ti eu tenho? Prazer O que que Deus estava fazendo ali? Dando a ele uma? Identidade E ele tinha uma missão Ele tinha algo específico a ser construído A ser edificado se você pega os apóstolos, a mesma coisa, o que mais Jesus trabalhou na vida dos apóstolos, foi criar nele, uma identidade, e deixar muito claro a missão, vem Paulo, Paulo é considerado o apóstolo da ressurreição, tem os apóstolos do Cordeiro, e depois tem os apóstolos da ressurreição, Paulo faz parte desse grupo de apóstolos, ele então recebe de Deus a visão, de edificar a igreja de uma forma muito específica, e ele fala muito claro, para o rei Agripa, eu tenho uma identidade formada, rei Agripa, eu não sou, outra coisa, senão obediente, o quê? A visão, celestial, cumprimento de, proposta, então, desde o início, esse conceito da Bíblia, tem perdurado, desde o começo das escrituras, essa verdade tem sido o caminho, por onde Deus anda, e a questão é, absoluta para você e para mim, hoje no século 21, Deus não mudou, e a sua forma de agir, também não mudou, todas as pessoas que querem andar com Deus, Ele vai estabelecer em nós uma identidade, e vai também revelar a nós o seu propósito, agora uma coisa interessante nisso, uma coisa extremamente interessante quando Deus revelou o propósito para Adão e Eva, onde que eles se perderam? Alguém sabe me explicar aqui aonde Adão e Eva se perdeu? Pecado, mas o pecado precisa de um nome, vamos dar um nome aqui fácil para todo mundo entender, e viu Eva que a ave era boa e desejável para dar entendimento, ela tinha tudo para fazer, e foi fazer a única coisa que ela não devia fazer ela perdeu o seu propósito para si mesma, ou seja, ela não se deixou ser governada pelo propósito, e contaminou o seu marido, se você olha Noé, Noé ele construiu a arca, a Bíblia fala que chegando o dia, o Senhor disse fecha a porta, eu gosto muito dessa expressão fecha a porta, porque talvez Noé deveria, poderia dizer assim, Senhor dá para esperar mais alguns aninhos, porque não foi o tempo suficiente, e agora a porta não está pronta ainda mas quando Deus chega na plenitude dos tempos para cumprir aquilo que havia dito Noé já havia feito o trabalho então Deus fecha a porta por fora e a arca cumpre o seu propósito mas a questão é que o ministério de Noé não se resumia só construir uma arca Noé é uma representação da salvação havia uma raça humana que estava com ele ali representada nele e nos seus filhos que iriam ser preservadas e quando Noé passa por um outro estágio do seu ministério que é que foi herdado de Adão multiplicar e encher a terra ele se perde para si mesmo ele faz uma vinha e ele se embriaga e traz uma maldição terrível para os seus descendentes bem, a gente vai para Abraão Abraão havia recebido uma proposta de Deus sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar, e você vai ter um filho, desse filho vai nascer muitos filhos, vão ser como as estrelas dos céus, como a areia do mar etc. Bem, Abraão, ele é vencido, e ele então não espera o filho da promessa, e ele gera Ismael. Então olha só a linhagem, um Deus que chama para um propósito, e no meio do propósito as pessoas são vencidas, por si mesmo, você vê isso em Adão, vê isso em Noé, vê isso em Abraão, vamos pular para Moisés, Moisés tinha clareza do seu chamado? Talvez sim, talvez não, mas ele tinha uma certa consciência, quando ele mata o egípcio, a primeira coisa que ele fala é o seguinte, pensei eu que o povo entenderia que eu seria o libertador... Então ele toma primeiro invertida no seu ministério, no seu chamado, no seu propósito. Ele quis começar o ministério sem identidade ainda. Isso é muito complicado. Agora vamos tocar nesses assuntos com um pouco mais profundidade. Lá na frente, Moisés se perde para si mesmo. Deus havia dito para ele, fale com a rocha. Mas ele irado por causa do povo. Irado por causa do povo. Ele não ouve Deus. Deus. Ele toma uma atitude equivocada ele perde de entrar na terra prometida, todo o povo entra mas ele não entra, se perdeu dentro do próprio chamado, se você observar toda essa história ela se repete de uma forma muito pontual, muito pontual, e nós chegamos então na igreja ou oh. Na igreja pastor? Sim, na igreja Porque você vai observar agora Qual foi o propósito de Jesus ter vindo à terra Jesus não foi chamado como Noé Para construir uma arca Jesus não foi chamado como Abraão Para palmilhar a terra prometida Jesus não foi chamado como Moisés Para construir um tabernáculo Mas havia um propósito muito específico No ministério de Jesus Que era edificar a sua igreja você observa isso em Mateus capítulo 16, e eu edificarei a minha igreja, então se você observar, todas as ações que Jesus toma no seu ministério, tem um objetivo exclusivo de edificar a sua igreja, diga comigo, edificar a igreja, mais forte é que edificar a igreja, agora olha a importância de você pensar sobre isso, vamos lá, Jesus agora está edificando uma igreja, e no edificar desta igreja, Ele volta fazendo alguns paralelos, <risos> parece repetição, mas é muito importante você ver isso, Ele quando começa a edificar a igreja, Ele se compara a Adão, e agora Ele não é mais o primeiro Adão, mas Ele é o segundo Adão, então Jesus está pontuando ali assim, eu vou fazer algo, mas eu não vou me perder, como Adão se perdeu, eu vou edificar uma arca, e Jesus fala bem claro a respeito da igreja, que a igreja teria, dentro do que Noé construiu, uma simbologia muito clara, ou seja, a arca representava a salvação em Cristo Jesus, você olha para Moisés, há uma referência forte, quando Moisés profetiza dizendo que chegará o tempo, em que o Senhor levantaria um outro profeta, semelhante a ele, que o povo deveria ouvir, aí fala de Abraão, eu pulei de propósito, e a Bíblia fala que em Abraão seriam abençoadas todas as nações da terra, todas as famílias da terra, e você vê Paulo trazendo luz sobre este assunto, no livro de Gálatas principalmente, dizendo que Cristo é o cumprimento da promessa que Deus havia feito, a Abraão, pastor por que, que você está introduzindo o assunto daquela forma? observe que esses homens que estavam construindo, talvez eles não entenderem, estavam entendendo com tanta clareza aquilo que estavam edificando, até havia um propósito de Deus, e não deixar as coisas tão claras assim mas tudo que eles estavam fazendo lá atrás, refletia de alguma forma extremamente importante aqui na frente então o que Deus esperava desses homens que haviam recebido um propósito, um chamado para construir algo, que eles fossem obedientes ao propósito, que eles não fossem governados por si mesmo, que os seus interesses pessoais não falassem mais alto do que o propósito, e que a obediência ao propósito fosse uma forma de governo de Deus sobre as suas vidas, amém? Você quer ver uma coisa muito fácil de você entender sobre isso, principalmente os pastores que estão aqui? quando a gente estuda sobre o tabernáculo, alguém já estudou sobre o tabernáculo aqui ou não? Toda vez que você estuda sobre o tabernáculo, a gente faz uma tremenda referência de como o tabernáculo representa Cristo e o sacerdócio, representa Cristo e a igreja, a gente olha as cores, olha a forma dos pilares, a disposição do templo, o átrio, o santo, o santíssimo lugar, como tudo aquilo representa uma, uma, uma forma de Deus Viver entre nós, manifestar entre nós por intermédio da igreja. Agora, tente imaginar se Moisés não tivesse sido obediente à visão celestial, conforme está escrito em Hebreus capítulo 8, versículo 5, para ser fiel à visão celestial. Agora a gente chega na igreja, será que o padrão de Deus mudou? será que agora aqui no que diz respeito à igreja, aquilo que Jesus edificou lá, com a sua vida, com a sua morte, com a sua ressurreição, será que o que Cristo pensou sobre a igreja, nós podemos interferir nas medidas? Eu te pergunto, não é poderia interferir nas medidas? Vocês estão com medo de falar? Vou tentar de novo, não é poderia interferir nas medidas? Ok, Moisés poderia interferir na formatação arquitetônica do templo? Não. Não. E por que que na igreja a gente acha que a igreja tem que ser como a gente pensa que tem que ser? É um fato. Por que, que eu estou fazendo todo esse paralelo? Porque Deus não muda, Deus não, Deus não brincou com Adão, quando Ele não cumpriu o propósito, Deus foi extremamente austero com Adão, foi austero com Noé, foi austero com Abraão, Moisés a mesma coisa, Israel que era um reino sacerdotal, a gente percebe que toda vez que saía da linha, Deus permitia que coisas aconteciam de forma severa, a minha questão é, por que, que Jesus vai trabalhar diferente em relação à sua igreja? Eu acho que a gente esquece o texto de Romanos, capítulo 14, que todas as coisas que estão escritas estão escritas para o nosso ensino e proveito. Parece que a gente passou uma borracha em toda a história de Deus, da forma como Ele procede, da forma como Ele estabelece identidade, a forma como Ele estabelece propósito, e hoje, no que diz respeito à igreja, a gente faz dela o que acha que deve fazer. Eu quero ter uma conversa séria com você sobre isso aqui. Quando você escolheu a sua mulher para casar, você escolheu a que você queria casar, ou você foi obrigado a casar igual Jacó com uma que você não escolheu? Quem casou com a mulher que queria casar aqui? Tem uns que não levantaram a mão, vai dar um problema sério isso aqui depois do culto ok? Talvez ela não era tudo aquilo que você não estou brincando, né? Mas você casou com aquela que você queria casar. Deixa eu te fazer uma pergunta uma das analogias da igreja, é que ela é o quê? A noiva de Cristo, a noiva de Cristo, ele escolheu com quem ele quer casar, e a semelhança de Adão, que ele escolheu para o propósito, a semelhança de Noé, que ele escolheu para um propósito, a semelhança de Abraão, que ele escolheu para um propósito, a semelhança de Moisés que ele escolheu para um propósito, nós da nossa geração, também temos um propósito, de adornar a noiva, a questão é, será que nós estamos adornando, ou estamos deformando ao ponto, de quando entregarmos para Jesus, Ele dizer, não foi essa quem eu escolhi? Pastor, isso é impossível acontecer, em certo sentido sim, mas em certo sentido não, porque aqui eu vou tocar num ponto irmãos, que a gente não para para pensar, no que diz respeito a andar com Deus, a gente não quer admitir, mesmo que esteja na nossa cara, mas a gente não quer admitir, a Bíblia fala que Adão pecou, logo todos, pecaram, Por que, que a desgraça de Adão, se tornou um problema para todo mundo, a gente tem facilidade de acreditar, que um homem, infelizmente pôde interferir, de forma, Negativa naquilo que Deus tinha para fazer Por que que a gente acredita Que Abraão gerou um filho Que Deus não queria que ele gerasse E é um problema até hoje Essa questão do que Abraão gerou A questão queridos É que a gente não se põe Na verdadeira posição da nossa significância, no que diz respeito a andar com Deus, em outras palavras, a gente não se põe, numa verdadeira posição de responsabilidade, naquilo que Deus confiou nas nossas mãos, e como que nós devolvêssemos de novo para Deus, o propósito para o qual Ele nos chamou, como se nós devolvêssemos para Deus... Aquilo que é nossa responsabilidade. Pastor, eu tenho responsabilidade pelo sucesso da igreja? Eu falei, em um certo sentido sim, num certo sentido não. Se você falar da igreja mística, no sentido da igreja invisível, que um dia vai se encontrar com o Senhor nos ares, Ninguém vai poder frustrar os propósitos de Deus Porque de uma forma ou de outra Deus vai escrever a sua história, amém? Agora num sentido prático A gente pode estragar E eu só vou te convidar para você estudar um pouquinho a história da igreja E você vai ver como que foram algumas igrejas em algumas gerações Como que algumas igrejas representaram a noiva de Cristo em sua geração como que as igrejas se comportaram doutrinariamente? Como que essas igrejas se comportaram dentro do propósito, profeta? Como que as igrejas corresponderam com os céus? Aqui, meu irmão, tem assunto e não é demagogia não dizer, tem muito assunto. Eu não vou entrar por aqui. Eu só vou usar uma ilustração. Se você ler, por exemplo, as cartas que o Senhor Jesus Cristo fala sobre as igrejas no livro de Apocalipse, você vai observar que ele fala sobre algumas cartas, Tiatira, Filadélfia, Esmirna, né? Laodiceia, e existem algumas linhas teológicas que definem a forma que nós vamos interpretar aquele texto, e dentre uma destas maneiras de interpretar aquele texto, é que cada igreja daquela, não representa simplesmente uma igreja local da época em que João escreveu a carta, mas gerações, que cada igreja daquela representava uma etapa da história, bem, se você pensa de outra forma, liberdade. Eu só estou te apresentando aqui uma forma que os estudiosos têm de analisar o texto. Então vamos seguir nesta linha e vamos ver que algumas igrejas elas não parecem corresponder àquilo que Jesus esperava delas. E ele chama atenção dizendo assim, olha, eu estou te chamando atenção porque se você não se consertar, aí ele, ele é extremamente austero em relação a isso agora a minha pergunta é como que aquela igreja chegou na condição que chegou para Jesus ter que advertir a igreja é muito simples extremamente simples por exemplo, alguns homens sem identidade querendo fazer aquilo que não foram chamados e atrapalhando o projeto divino como a igreja de Éfeso que diziam alguns serem apóstolos e a igreja de Éfeso então disse para eles assim, vocês são mentirosos porque eu não vejo vocês identidade e nem cumprimento de propósito em relação ao Senhor Jesus Cristo, aquela igreja tinha mais identidade, mais senso de propósito do que os líderes que estavam tentando adentrar dentro dela. Então é uma questão assim que nós devemos pensar, pensar, pensar, pensar, pensar, pensar e nos fazer refletir sobre os nossos dias hoje, sobre a nossa forma de ser. Ah, pastor, eu não acho que nós devemos pensar nisso, ah, é, então, nesse exato momento, você já esvaziou, muita coisa do que se faz, por exemplo, essa conferência, há 10 anos atrás, quando ela surgiu, surgiu com um propósito muito evidente, de alinhar o sacerdócio, alinhar a liderança em relação ao propósito, eu estava nessa conferência, antes dela nascer, conversando com o Luciano, esse é o DNA dessa conferência, agora por que, que a gente tem que fazer uma conferência dessa? porque está tudo certo a gente tem que fazer uma conferência dessa, porque está todo mundo fazendo a coisa certinha, bonitinha e a gente só tem que bater nas costas do pessoal e fazer: assim, oh gente está tudo legal a coisa está andando de forma correta aí eu te faço uma pergunta será que a gente precisaria se tivesse tudo certo? ouvir uma pregação como ouvimos do Luciano Subirá, dizendo a respeito de pessoas que não Respeito a sua esfera de ação Alguém lembra da pregação dele aqui? Diga amém. amém Será que a gente precisaria ouvir Se tivesse tudo certo Pregação igual a do Danilo que ele disse Me assusta Ouvir que nós vivemos num país Onde 25% se dizem cristãos E a situação De uma forma geral não melhora, só piora Gente Acho que uma das coisas que o Cláudio trouxe aqui Esta noite é muito pertinente nós não devemos anular a realidade, porque ela é verdadeira, a gente tem que olhar ela, não adianta tapar o sol com a peneira, aquela velha história, nós temos um elefante na sala, e não dá para negligenciá-lo, mas ao mesmo tempo, Cláudio deixou muito claro aqui, e eu fiquei curtindo com a mensagem dele, é de que a realidade também não tem que matar o propósito, não tem que matar a fé, não tem que matar a razão para a qual nós existimos, nós temos que tomar uma, decisão bem terminado esse segundo ponto da introdução eu vou para o terceiro ponto da introdução, não estou brincando eu quero te falar para pensar quero te levar para pensar como que nós estamos nessa questão de propósito primeiramente te perguntar sobre a sua identidade eu quero falar aqui sobre identidade em dois aspectos em termos de você, para você mesmo, e em termos de você, para o serviço, eu vou falar de uma forma geral, e você vai se encaixando ou não dentro daquilo ali, você sabe como que eu percebo, essa nossa geração cristã, eu não vou falar lá de fora, porque eu não vivo lá, eu nem sei muito bem como que eles estão pensando lá fora, não estou brincando, logicamente, mas aqui dentro eu sei muito bem como as pessoas pensam, Sabe qual que é a impressão como pregador, de que nós estamos alimentando gente insaciável, mas não insaciável de Deus, insaciável dos seus próprios desejos. A gente está alimentando um povo, que quando a gente pensa que alimentou, eles têm outros interesses pessoais que precisam ser alimentados. E aí eles têm outros interesses pessoais que precisam ser alimentados. E quando a gente enjoa de alimentar esses camaradas da forma que eles querem alimentar, eles acham uma igreja lá na esquina, que vai continuar alimentando eles, dessa forma, e eles mudam de ministério, com a velha história profética, acabou meu tempo aqui. O que, que eu vejo? Eu vejo gente sem identidade, que automaticamente, não consegue se conectar ao propósito, ou seja, enquanto eles estão recebendo o que lhes interessa, eles entre aspas, dizem tem propósito, mas no momento que são confrontados em seus pseudos propósitos divinos, acabou o meu tempo, então você percebe que não há uma identidade de Deus forjada nele, há um egoísmo, extremamente egoístas, e o que me assusta, não é tanto ter tanto egoístas, o que me assusta é ter tanto alimentador de egoístas que gostam das plateias ouvindo eles que talvez esteja alimentando o seu próprio ego e não está construindo nada para Deus pastor está tudo errado não, não, não, não, não está tudo errado aliás tem muito mais coisa certa do que errada, mas algumas coisas erradas a gente tem que alinhar vamos lá esse é o terceiro ponto da introdução, a gente vai começar a entrar a mensagem já. O outro ponto, é de que, parece que o propósito de Cristo, no que diz respeito à igreja, novamente volta para o ego. Você escuta hoje, de cada dez pregações, onze pregações falam da questão antropocêntrica, ou seja parece que todo o Evangelho, todo o Cristianismo, é pautado simplesmente para o homem estar bem, para o homem viver bem, para o homem ser feliz, para o homem conquistar, para o homem avançar, para o homem crescer, para o homem fazer, para o homem acontecer, para o homem… Gente, deixa eu te falar uma coisa, alguém já parou para pensar que não é só o ser humano que tem expectativas, que não é só o ser humano que tem necessidades, que não é só o ser humano que está com um projeto para ser desenvolvido, e que os céus também tem algo semelhante a esse? Eu vou te explicar pelo menos uma questão dos céus, a Bíblia fala que os campos estão brancos para a colheita, mas são poucos os trabalhadores agora eu fico perguntando, como que podem ser poucos os trabalhadores com igrejas tão lotadas como nos nossos dias como podem ser tão poucos os trabalhadores não passou é a dimensão da obra que tem que ser feita que dimensão de obra é essa que tem que ser feita? E me assusta, porque eu sou um cara espiritual mas ao mesmo tempo gosto de estudar aí eu vejo a dimensão do que tem que ser feito, o que, que a gente percebe? De 100% da obra missionária, 100% da obra missionária, 92% da obra missionária, que supostamente era para colher os campos brancos, pronto para colheita, 92% é só feito em países alcançados, e desses 92%, que representam os 100% do que é investido na obra missionária, é só feito em países emergentes ou desenvolvidos, em alguma coisa aí, alguém está correndo atrás de alguma coisa que talvez não seja o que Deus de fato esteja correndo alguém está usando o propósito de Deus, a semelhança de Eva, que está achando a coisa meio desejável tá alguém, alguém, alguém, alguém, alguém que foi livre como Noé foi livre das águas do dilúvio e agora está fazendo uma festinha para se embriagar com o vinho daquela festa alguém, alguém, alguém, alguém, alguém, alguém, alguém, alguém, alguém, alguém, alguém, alguém, alguém, alguém, alguém, que esqueceu, que há um plano divino no que diz respeito à igreja, há um propósito divino no que diz respeito à igreja, e não é só uma questão do que eu penso, do que eu acho, do que me favorece, ou deixa ele me favorecer, há um propósito divino. não foi qualquer um que disse, eu edificaria a minha igreja, eu edificaria a minha igreja, não foi qualquer um, foi Jesus, há um plano, há um propósito nisso, então eu queria levar você a pensar um pouquinho sobre isso, o quanto eu de fato tenho uma identidade sarada, ao ponto de assumir responsabilidades, para o propósito divino, e dentro desse propósito divino, eu tenho de fato, uma identidade sarada, que não vou corromper o propósito, para mim mesmo, ei, é esse tipo de gente, que Deus está precisando aqui, ei, é esse tipo de gente, que Deus está falando aqui, eu estou precisando de gente assim, eu estou precisando de gente, para que vocês entendam, que existe uma responsabilidade maior, dos céus, do que simplesmente satisfazer a necessidade humana, há uma necessidade divina que precisa ser suprida e eu vou limitar tudo isso, dizer que isso se chama igreja agora vamos entender um pouquinho sobre essa esfera chamada igreja essa esfera chamada igreja essa palavra chamada igreja essa ideia chamada igreja essa teologia sobre a igreja é extremamente ampla extremamente ampla mas desde muito tempo eu consegui resumir essa amplitude amplitude de funcionamento de proposta da igreja em três grandes blocos de uma forma didática que nos faz entender o que Jesus quer fazer na Cruz do Calvário? Ou o que quis fazer na Cruz do Calvário, melhor dizendo. Vamos lá. O que, que a igreja existe? Esse microfone existe para quê? Captar a minha voz. E aquelas caixas existem para quê? Amplificar a minha voz. Esse púlpito aqui existe para quê? Para aparar as minhas tralhas aqui para que eu possa então, me comunicar bem, com as informações que estão contidas aqui, esse palco me coloca na posição, não de superioridade, mas que todos podem ver, Perfeito. tudo que tem, tem um propósito, a luz para produzir iluminação, para que a gente pudesse enxergar, etc, a igreja é a mesma coisa, quando Jesus falou o seguinte, eu edificaria a minha igreja, ou seja, por intermédio da igreja, a semelhança de Adão no Éden, por intermédio da igreja, a semelhança de Noé na construção da arca, a semelhança da igreja, a semelhança de Abraão, que foi chamado para um propósito, a igreja, a semelhança de Moisés, a igreja, foi chamada para um propósito. E qual seria esse propósito principal da igreja? Primeiro passo para que a igreja existe, primeiro passo para que a igreja existe, é entender que a igreja de Cristo, ela foi chamada para levar os descrentes à crença. Toda a igreja, seja ela primitiva, seja ela histórica, seja ela neopentecostal, seja ela moderna, seja ela pós-moderna, que já tem esse tipo de igreja, uma igreja pós-moderna, ela existe para um propósito, se ela é a igreja, se ela não foi corrompida, se aqueles que estão fazendo parte da construção chamada igreja de Jesus Cristo, ela existe para levar os descrentes à crença. Bem, pastor, qual a dificuldade de entender isso? Para que é todo um sermão, para construir esse pensamento? Bem, eu te faço uma pergunta, se essa é a vontade de Deus, salvar as pessoas, como igreja, a gente está fazendo um serviço, ou um desserviço da nossa geração, a forma que nós levamos o Evangelho, que deveria ser do arrependimento? como que a nossa geração coopera com Jesus, nessa questão de levar as pessoas da descrença à crença, ou seja, nascer de novo. Uma frase que o Senhor me disse, e me constatou isso, ao longo da minha carreira ministerial, é que nós vivemos dias de igrejas cheias, de gente vazia, e o índice de novo nascimento está cada dia menor, enquanto as plateias estão cada vez maiores, alguma coisa no sistema está falhando, e não é Jesus que está falhando, é a comunicação que está falhando, aí eu vou te falar uma coisa, eu não vou dar nomes, vocês sabem que estou morando fora, e a gente lá fora talvez vê a coisa acontecendo primeiro que aqui dentro, esses dias eu abro um post, de uma igreja extremamente famosa, de uma igreja que muitos pregadores aqui no Brasil, vão lá ouvir os conselhos do cara, vão ver o estilo de vida do cara, ver a forma dele pensar, me coloca um post na internet, com a visão da homossexualidade, como se aquilo ali, fosse um padrão normal, e que as pessoas podem se dizer salvas, na prática de algo que o próprio Senhor Jesus disse, que os tais vão para o inferno, aí me pergunto, mas não tem o um nome de igreja? Não é uma referência para muitos líderes? Não tem uma modernidade no sistema litúrgico que atrai as pessoas? Mas Jesus nunca falou sobre atrair as pessoas, Ele sempre disse, a minha igreja vai existir, para se comunicar com a galera, para se comunicar com a sua geração, para se comunicar com as pessoas, para levá-las da descrença, à crença, ou seja, ao novo nascimento. Mas olha o serviço que a gente faz, a gente só fica na comunicação, a gente fica só na comunicação, e a gente nunca para para de fato se certificar, se esse processo está existindo então estou tocando a questão de propósito só nessa esfera, e eu poderia aqui meu irmão, tocar em outras áreas extremamente importantes, como o pastor Hernani, tocou sobre a graça, deixa eu explicar uma coisa para você sobre graça, o pastor Hernani nos mostrou o texto dizendo assim, poxa, a graça me basta, e é fato, e ele falou com muita propriedade, poxa se a graça me basta se de fato a graça é aperfeiçoada na fraqueza, então quanto mais eu peco, mais a abundância da graça se manifesta? Não, o que, que o texto diz? Pecaremos para que a graça seja abundante? Não, nós que outrora fôssemos o quê? Escravos, outrora fôssemos escravos, fosse. aí você para para pensar o seguinte, olha a leitura que os caras fazem, se Jesus morreu pelo pecado, logo todo o pecado está perdoado, então se logo todo o pecado está perdoado, não há nenhuma condenação se eu pecar, porque de antemão o problema do pecado está resolvido, então nada do que eu faço seja pecado, Ah, então a gente rasga a página de Coríntios, a gente rasga a página de Apocalipse, porque com esse tipo de igreja, não tem sentido, Jesus ter escrito aquilo para o padrão de conversão, não tem sentido, nenhum, nós, como ministros que fomos chamados à semelhança de Adão, à semelhança de Noé, à semelhança de Abraão, à semelhança de Moisés, à semelhança de todos os grandes homens, não tem sentido nós tentarmos cooperar com o projeto de Jesus chamado igreja com esse tipo de pregação. Um dia me perguntaram, mas pastor Jamal, na sua igreja só tem gente perfeita? Eu falei assim, não. Ah, mas com esse tipo de pregação você só tem gente perfeita. Eu falei assim, também não. Falei, então, mas por que você prega isso? Deixa eu te falar por que eu prego isso Eu não tenho nenhum problema Com uma pessoa que está usando droga Com uma pessoa que está se prostituindo Com uma pessoa que está bebendo Com uma pessoa que está mentindo Com uma pessoa que está praticando os pecados Que vai conduzi-la ao inferno Se assentar na plateia onde eu estou Ela nunca vai ter condenação da minha parte Desde que ela não tente produzir em mim Que eu produza para ela um ambiente confortável Para ela achar que ela está fazendo certo Sem ser confrontada Eu vou lutar com ela. Agora na hora que ela tentar me convencer de que eu sou um cara atrasado, que eu sou um dinossauro, que ela começar a me convencer de que eu não deveria pregar essa coisa para agradar os outros, aí mexe numa esfera maior do que eu. Mexe na esfera que eu não posso tolerar Mexe numa esfera que não é só meramente humano Quando eu entrei para esse projeto Chamado igreja Eu entrei com a identidade de ministro E já que eu entrei com a identidade de ministro Eu não sou dono de mim mesmo Eu não estou construindo algo para mim mesmo Eu não estou fazendo algo para a minha própria e mera vontade Eu estou construindo algo para ele Se é para ele, é no padrão dele A aprovação vem dele E é a ele que eu quero agradar acima de tudo Agora Olha a questão da identidade O camarada entra para o ministério sem identidade Aí quando ele tem que confrontar essas questões para o qual a igreja foi levantada Porque a igreja também é um lugar de confronto A igreja está se, se degradando com as trevas ela tá, é um confronto de cultura Cultura do inferno com a cultura dos céus Pensamento do inferno, pensamento dos céus Nós temos que se posicionar Não dá para ser gente sem identidade Gente sem identidade não se posiciona Porque tem medo da rejeição Gente sem identidade não se posiciona Porque o que vão pensar de mim Mas a gente tem que entender Que se eu entrei para o um projeto chamado igreja O primeiro certificado Que eu tenho que me apresentar Para ser aprovado por Deus, sabe qual que é? Certidão de óbito Ei, se você quer vestir a noiva, vivo, o máximo que você pode virar é plateia, agora se você quer edificar a igreja de Cristo, no padrão de Cristo, o primeiro certificado é a morte pastor você está pregando heresia, não sou eu que disse, foi Jesus que disse, João capítulo 12, 24, se o grão de trigo não cair em terra e morrer, fica ele só, Jesus chamou você para se multiplicar, e se você quer se multiplicar, a semente da multiplicação é a morte, porque quem atrapalha de Deus, gente viva, gente viva sem identidade, gente sem identidade e sem propósito, que se vende a qualquer coisa, Ei, ei, ei, ei, eu amo cada um de vocês que estão aqui, mesmo que eu não conheça você, acredito que eu amo, eu amo pela minha vida, eu poderia ter escolhido qualquer coisa na minha vida, qualquer coisa na minha vida eu poderia ter escolhido, mas eu escolhi o chamado, agora deixa eu falar uma coisa para você meu irmão, quando eu obedeci o chamado, não foi para obedecer você, foi para obedecer ele, nós precisamos de sacerdotes com essa postura aqui, mas pastor isso não é arrogância não, isso não é prepotência não, aliás nós estamos vivendo uma geração que as pessoas não se posicionam, elas ficam inseguras eu creio que a nossa geração está clamando por líderes melhores posicionados quem está comigo aqui, diga amém agora olha só, outra coisa que a gente faz, estou indo lá vamos lá, vamos caminhar até onde a hora vai, porque esse assunto aqui é longo para chuchu o meu relógio está certo? É 9h30? 9h22? E e até 10h30, você falou, Luciana? É isso até 10h30? Hã? Até as 11h? Oh, maravilha. Eu não estou brincando, não. Eu esqueci quando você falou. Até que hora que vai? Até 10h30? Tá bom. Olha Então vamos lá. Olha que coisa interessante. Diga comigo: identidade. Propósito. Propósito. Oh, que coisa boa. Aí eu, eu peguei esses dias, olha só, um pastor que falou assim, não o meu chamado, o meu chamado é para isso, o meu chamado é para aquilo outro, o meu chamado é para aquilo outro. Eu falei assim, pô, esse cara está cheio de identidade, pô, eu que estou querendo ter essa convicção todo meu chamado, meu chamado, meu chamado, meu chamado, pô, o cara está firme ali, ó, firme no propósito. Eu falei, esse é o propósito, é esse? Eu falei, qual que é o seu propósito? Meu chamado é para ser evangelista então eu formo toda a estrutura da minha igreja, eu faço tudo o que eu tenho que fazer, para que a igreja funcione bem direitinho para o meu chamado, eu falei assim, pronto, você é o retrato, da ignorância do projeto chamado igreja, aí ele falou assim, como assim? Eu sou o retrato? Antes de explicar, ei, ei, ei, ei, uma das coisas que você tem que entender, você tem identidade, isso é importante, um é pé, outro é mão, outro é olho, identidade, mas quando diz propósito, você tem que ter sujeição, você não pode edificar a igreja para o teu ministério, não, o teu ministério é para edificar a igreja que Jesus quer, tem coisas invertidas aí… Aí ele falou, não, mas eu vou negligenciar meu ministério. Eu falei, não, querido, é simples, deixa eu te explicar como é simples. Se você acha que o seu ministério é só para evangelista, então faz assim. Todas as pessoas que se converterem a Cristo na sua igreja, você manda para a igreja do vizinho. Eu falei: assim, como assim? Eu falei, porque se você manter as pessoas aqui, elas vão ser eternas crianças, porque o propósito da igreja também é levar os crentes à maturidade. ele olhou, rapaz, aí disse, mas pastor, eu não sei, aí ele começou a ficar quebrantado, né, mas eu não sei fazer muito bem, então eu falei, pronto, aí entra a sabedoria de Cristo, Efésios capítulo 4 diz, que um eles deu para? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista? o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos aperfeiçoados, desempenhem a obra do ministério, fala assim, cara, não é porque você não foi chamado para fazer, que não significa que não tem que ser feito, então o que você faz? Você se associa, traga ministros para andar com você na sua igreja local, que vão executar muito bem essa obra de amadurecimento dos crentes, vão executar muito bem essa obra de levar os crentes à maturidade porque Cristo quer, não é o que está escrito na palavra, Timóteo não diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e vivam eternamente na ignorância não é isso aí que está escrito lá em Timóteo? não, não é que to... o que mais importante está escrito em Timóteo 2, é importante é estar salvo irmão, importante é estar salvo porque a arca está cheia e ó você saiu da corrupção, não. é isso que está escrito lá? não, o que está escrito? tendo em vista que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que está é escrito em Efésios, até que todos sejam maduros, semelhantes a Cristo Jesus, quando Ele edificou a igreja, Jesus pensou sobre isso, então você tem que ter identidade, onde que você foi chamado? Você foi chamado para ser um evangelista, que leva os descrentes a crença, ou você foi chamado para ser um pastor ou um mestre, que ajuda os irmãos crentes, chegarem até a maturidade, aí aqui eu vou mostrar para você a tirania do sistema religioso, o sistema religioso obriga que todos façam tudo com o mesmo resultado, e o camarada que não foi chamado para fazer alguma coisa, tem que fazer aquela coisa, porque o sistema diz que ele tem que fazer, porque se o sistema determinou, está determinado, porque o sistema parece que fala mais alto do que o projeto chamado igreja, aí a gente vê um bando de líder frustrado, totalmente desmotivado, com o seu chamado, aí você pergunta para ele, Por que você está desmotivado? Ah, porque eu não estou conseguindo fazer isso, isso, isso, isso, isso, aí você tem uma conversinha com ele, a respeito do chamado dele, aí você vai perceber que ele nunca foi chamado para fazer aquilo que ele está esperando o resultado, Aí vem com os camaradas. Não, a minha igreja é a igreja da edificação. Nós somos uma igreja de gente madura. Nós somos uma igreja de gente que conhece a palavra. Oh, glória a Deus por isso, amém. Mas aí você olha, são os mesmos crentes, nos últimos 50 anos ali dentro. Que estão assim envelhecendo a fé, esperando a volta de Jesus. Eu estou lá do lado de fora, eu estou vendo centenas, não é dezenas centenas de igrejas como essa fechando porque achavam que era a igreja da edificação, a igreja da palavra a igreja da bíblia, a igreja do ensino a igreja dos seminários não a igreja foi chamada para levar os descrentes à crença, mas não foi só para isso, da crença à maturidade, não só para isso, a igreja foi chamada para levar o quê? os maduros agora, a assumir responsabilidades, a chamar essas pessoas, a cumprirem responsabilidades, pastor, mas onde você prova isso na Bíblia? eu acabei de ler três versículos para vocês, que aqui quem é um pregador, fala assim, mas o pastor Jamal, leu um texto fora do contexto, afinal de contas, Por que ele leu aqueles três versículos? olha o que Jesus fez, quando chamou os discípulos, vinde após... Mim. a igreja é um lugar de chegada, nós temos que criar estruturas, para as pessoas dizerem sim, ao chamado de Jesus, a igreja precisa pensar, que vão chegar gente aqui, que não sabe se Jesus é Jesus, é Genésio, Ele não vai saber nada de nada, a gente tem que criar um ambiente propício para que essas pessoas cheguem, mas essas pessoas não podem continuar assim a vida inteira, por isso que Jesus falou, ficar em Jerusalém, há um tempo, a igreja é um lugar de permanência, ela não é só um lugar de chegada, a igreja é um lugar de permanência, onde as pessoas permanecem o tempo suficiente, para serem disciplinadas ao propósito, de... pastor, estava conversando com o Hernani, sobre disciplina, disciplina na igreja, não existe isso, que é isso, nós somos a igreja do amor, deixa eu falar uma coisa para você, o amor, que não vê a disciplina como a linguagem de amor, é um amor mentiroso, porque não está em linha com a palavra, porque a própria Bíblia diz, que todos o que Deus recebe por filho, Ele disciplina, para que não sejam condenados com o mundo, Hebreus capítulo 12, aí você vai perceber, porque tem esse bando de gente, entrando e saindo da igreja, vamos entender a igreja assim, não o prédio, tá? a igreja do movimento do reino dos céus, entra e sai do movimento da igreja, e vai, e pinta e borda e faz e acontece, não acontece nada com eles, e eles estão com a falsa impressão de que estão sendo aprovados oh, oh, Deus está me abençoando carro novo, oh casa nova, oh tudo muito maravilhoso, oh mas em adultério, em mentira em engano, ah Deus está me abençoando ei, ei, ei, ei, ei. não se esqueça e que as riquezas deste mundo, ainda continuam nas mãos de satanás, que fez a proposta para Jesus, que poderia dar a quem Ele quiser… Mas pastor, por que você está chegando a essa conclusão? Porque deixa eu te falar uma coisa meu amigo se você está em adultério achando que Jesus não, não tem problema com o pecado, você está enganado, se você está vivendo uma vida mentirosa, e está num ambiente confortável, onde essa liderança diz que isso não tem problema nenhum, você está debaixo de liderança enganosa, se você tem praticado coisas que a Bíblia fala que tem a condenação do inferno, e você está confortável, sabe o que, que indica isso? Que você é um bastardo, você não é filho, e Deus não disciplina bastardo, Deus só disciplina filhos, e Ele disciplina a todos que receberam como filho. então a questão não é só um embate do que você crê, o que eu creio, de filosofias e argumentos, e questão de semântica de palavras, a questão é mais profunda, é a questão de céu e inferno, é a questão de salvação e perdição, por aquilo que nós construímos, o nome daquilo que nós chamamos de igreja, sendo o projeto de Deus… É mais profundo do que eu e você É o destino das pessoas que estão debaixo da influência do nosso ministério É o destino das pessoas que estão debaixo daquilo que elas ouvem de nós Jesus disse uma coisa para os judeus Que pouco se fala na nossa geração Vocês viajam quilômetros, atravessam fronteiras e vão para outras nações fazerem prosélitos Aí você viu a definição que Jesus dá daquela missão? Você já parou para pensar no que a definição que Jesus fala? Para fazê-los duas vezes condenados ao inferno. Primeiro, porque já era para ir para o inferno mesmo, porque não crê em Jesus. Agora vai para o inferno porque adotou uma religião que não vai levar eles para o inferno também. Que não vai levar eles para o céu também, melhor dizendo. Gente, é profundo, a gente tem que parar para refletir sobre isso. É mais do que eu e você, é um projeto divino. É mais do que eu e você, é o destino de uma geração. É mais do que eu e você, é destino de uma nação é mais do que eu e você, é o destino de pessoas, que tem na nossa voz, a voz do céu, que tem no nosso ministério, o esplendor dos céus, que tem em nós algo que pode dar para elas algo que de fato as liberte e o Espírito Santo falou uma vez comigo, Marcelo o problema dessa geração é que eles querem ver pessoas libertas dando para elas o mesmo daquilo que elas já têm sempre, eu falei, como assim? Deus falou comigo, o mesmo de sempre, não produz mudanças Você lembra o que Jesus falou para Nicodemos? Jesus era amigo de Nicodemos. qual é o problema? Amigo O próprio apóstolo Paulo falou Olha, não se assente com pessoas que fazem isso, isso, isso, isso E se diz, irmão Eu não digo isso para vocês se afastarem, se afastarem do mundo, não Porque senão assim vocês não teriam como se relacionar com ninguém E vocês teriam que sair do mundo Mas Paulo deixa muito claro pô, você, você diz que é irmão Que você nasceu de novo e que você está com um comportamento semelhante a uma pessoa, que vai ser destinado ao inferno, tem alguma coisa no sistema, que está dando ruim, tem alguma coisa no sistema, que está permitindo você ficar confortável nessa situação, mas lembra que Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos, deixa eu te falar. vamos parar com essa conversinha aqui, você tem que nascer de novo, ah é, e ele coloca todo o argumento, sobre como um homem velho pode voltar ao ver da sua mãe, Jesus fala, é assim, Aí Jesus dá uma definição, se você não nascer de novo, você não vê, e se você não se batizar, você não entra. Por que, que Jesus falou isso? Será que Jesus falou impensadamente? Não, tudo que Deus faz é com propósito, tudo que Deus fala é com propósito. Quando Jesus fala, se você não nascer de novo, você não pode o que? Ver você só consegue entender a realidade do reino quando você nasce de novo, porque senão a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, diz que a linguagem dos céus é loucura para aqueles que se perdem, a linguagem dos céus só faz sentido para quem é salvo, agora como que eu entro no reino? O batismo, o que é o batismo? O princípio de obediência, lembra que Moisés só viu a terra prometida e não entrou? Por que ele não entrou? Porque ele não obedeceu, Aí você quer viver igreja, quer estar na igreja, <risos> e você tem a sua própria doutrina, você tem a sua própria forma de pensar, você tem a sua própria forma de agir, e acha que Jesus Cristo não está nem aí com barato, ô oh, meu irmão, você está enganado, deixa eu te explicar como Deus tem problema com o pecado, como algumas pessoas dizem que não tem problema com o pecado, se Jesus, se Deus, se a trindade não tivesse problema com o pecado, ela teria convivido com Lúcifer lá no céu, sem nenhum problema, se Deus não tivesse problema com o pecado, Ele teria convivido com o pecado de Adão e Eva, no paraíso, normalmente, se Jesus, ou a Trindade, tivesse problema com o pecado, não teria feito o que fez, com Abraão e com a sua descendência gerada na carne Se Deus não tivesse problema com o pecado Deixa eu resumir isso aqui para não ficar muito longo Olha o que foi feito com Jesus na cruz Aquilo que foi feito com Jesus na cruz É a forma como Deus vê o pecado É a forma como Ele vê o pecado que tem que ser castigado É a forma que Ele vê A forma que tem que lidar com o pecado Não é brincadeira não meu irmão Não é brincadeira não E agora Deus vai ver tudo que foi feito lá na cruz tudo que o filho passou, tudo que ele sofreu Agora ele está identificando uma obra aqui E a gente vai fazer uma bagunça com essa obra Vai fazer dela o que a gente acha Vai fazer dela o que a gente pensa Vai fazer dela a forma como está no nosso coração E o pai, o filho o Espírito Santo vão ficar assim Valeu, você, ó, parabéns para você Não Ele não mudou Desde Adão Ele não mudou com cada um de nós Não mudou Não mudou Diga comigo, igreja É um lugar de chegada Igreja É um lugar de permanência Mas Dá uma risadinha para o seu irmão, diga assim o ninho está ficando desconfortável Sabe por quê? Porque igreja também é um lugar de ir E de portanto Não só vinde Não só permanecer o tempo suficiente para amadurecer E agora que está maduro vai Assuma a responsabilidade se envolva com a obra, pare de ser esse crente consumidor, que pensa que o cristianismo só se resume a assistir culto, bater palma para o pregador, quando ele fala bem, pensa que a igreja é muito mais do que satisfazer a sua vontade, satisfazer os seus interesses, satisfazer as suas necessidades, pensa na igreja como um projeto divino, para trazer a glória de Deus para a terra, pensa na igreja como um projeto que o Senhor Jesus Cristo, pagou por sua própria vida, com tudo aquilo que o Pai tinha e Ele deu, pensa em algo que o Espírito Santo se comprometeu, em investir em favor a Cristo Agora eu e você vamos tratar a igreja de qualquer forma Vamos fazer dela da forma como eu e você entendemos Não, querido Aí deixa eu te explicar um pouquinho Para te dar um pouco de liberdade Lembra que eu falei de identidade? Quem está comigo aqui, diga amém. amém Se você é um evangelista, você não precisa ser igual eu Agora o que você não pode pecar é com um propósito Você faz o como você quiser se você quer se vestir de pink, ser civista, se quiser colocar o cabelo assim, igual um periquito, pode fazer. não tem mais como fazer isso. Não dá, nem que eu queira, não dá. Só se colocar uma peruca. Não tem. Mas não é questão do formato, é a questão da essência. se tava eu estava conversando com jovenzinhos. Falou: não, pastor, porque aqui na igreja a gente está fazendo tudo diferente. Nós somos uma igreja moderna, uma igreja empolgada, uma igreja atraente. Eu falei: uau, legal. Aí eu perguntei para ele: mas o que vocês estão fazendo tanto de novo aqui? aí eu falei para ele, deixa eu falar uma coisa querido, o novo, sempre caminha, pelas veredas antigas, o problema é que a gente está chamando de novo, e tirando coisas que Deus nunca pediu para tirar, e colocando coisas que Deus nunca pediu para colocar, eu acho principalmente, nós pastores, aqui na esfera um pouco menor, mas nós pastores, eu me incluo aqui na esfera menor, que temos influência, precisamos no mínimo começar a definir algumas coisas básicas da vida da igreja para a nossa geração, porque nós mesmos não nos conversamos como deveríamos, e nós que estamos aqui, que eu entendo com a responsabilidade de influenciadores, para poder vestir a igreja de Cristo na nossa geração, nós mesmos não nos entendemos, eu fico perguntando, e o povo vai se entender? o povo fica confuso, nós mesmos, aí vai lá no rádio, prega, isso aqui é assim, aí vai outra na televisão, prega, isso aí é assado, aí vai outro no público, aqui ele ia é colar, o povo fica assim, aí a gente fala assim, não, mas ninguém vai ficar assistindo, pastor na televisão, pastor na internet, irmão, isso é impossível, vai assistir, vai assistir, vai ouvir, está lá, lá. sabe qual que é o meu medo? e aqui eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso é que se a interpretação desses teólogos que acreditam que é uma questão histórica a leitura da igreja a última é Laodiceia. a última igreja visível a igreja de Laodiceia. A última igreja que a sociedade vai ver é Laodiceia. A última igreja que a sociedade vai ter contato com ela para revelar a glória de Deus é Laodiceia. Só que a história de Laodiceia, eu não vou poder entrar profundo e vou só explicar. Jesus está do lado de fora, batendo para entrar. E a gente usa o texto de Laodiceia para pregar evangelismo para as pessoas. Jesus está falando para a igreja, não é para o ímpio, meu irmão não é uma linguagem de salvação ali, ali é uma linguagem de edificação, dizendo, ei, estou à porta e bato, eu posso voltar para aquilo que é meu? Eu posso voltar a ter governo sobre aquilo que é meu? Eu posso voltar a falar como eu gostaria? Eu posso fazer com que aqueles que estão comigo, sentem na minha mesa e não na mesa de vocês? Coma do que é meu, não coma do que é de vocês? Será que eu posso de novo ter comunhão com os meus, como eu gostaria de ter, não da forma como vocês estão colocando a mesa? Será que eu posso voltar a ter autoridade naquilo que eu um dia paguei com a minha própria vida para ter o direito e a autoridade? Ah. Sabe, amados. Abra comigo Efésios e vamos terminar aqui. Casa de Zadok. Efésios capítulo 5, abre lá quem achou diga amém, amém. o texto vai na a partir do versículo 25 maridos, amai as vossas mulheres, ou oh, isso aqui é a versão amplificada, viu a versão da Bíblia é assim, amar a vossa mulher tá, marido amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo e a si mesmo e a si mesmo para fazer o quê? para fazer o que? e tendo purificada pelo meio da lavagem do que? Palavra. palavra a água que é a palavra para o que? para poder dar um cartão um site um aplicativo bonito para o pastor dizer, ó oh, que igreja que eu tenho ó oh, que igreja maravilhosa que eu tenho Hã? para dar um senso de sucesso das multidões ou de qualquer outra coisa que ele considera como um sucesso não, para que que Cristo fez? para apresentar a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa alguma, sem defeito. Sabe qual é o nosso grande problema, irmãos? E é aqui que a gente volta, e eu começo por onde eu terminei. Por que é tão fácil acreditar num Adão que se responsabilizou por não ter cooperado com o plano de Deus? como é tão fácil acreditar, num Abraão, que teve as consequências que teve, porque não fez as coisas como Deus queria que fizesse, como é fácil acreditar no Moisés, que teve, o que teve, porque não obedeceu como deveria ter obedecido, e quando chega aqui em nós, que estão no mesmo projeto, porque esses homens vêm construindo a mesma história, libera geral, não, da mesma forma que eles construíram algo, você e eu temos o privilégio de tornar a nossa igreja a igreja da nossa geração, esta é a igreja que Jesus quer, e ela vai ser feita, ou edificada, ou adornada, ela vai ser vivida por cada um de nós, principalmente os ministros, por mim e por você. Sabe, será que conforme está escrito em Filipenses, tem de vós o mesmo sentimento de Cristo, não possa vir sobre nós esse sentimento, Jesus fala, a si mesmo a amou, e se entregou por ela, o que Deus tem colocado no meu coração ultimamente, é voltar ao zelo pela igreja, o zelo que nos consome como consumiu Jesus, um zelo que nos faz amar a igreja, ao ponto de se entregar por ela, olhar a igreja como um projeto maior do que nós mesmos, olhar a igreja como um projeto divino, muito mais do que meramente denominacional e humano, olhar a igreja numa expectativa celestial, do que meramente terrena, não se esqueça, que nas cartas dizem que existem pessoas, que produzem ânsia de vômito ao Senhor, e eu já falei para Deus, eu não vou ser esse, não vou ser esse, eu quero ser referência na minha geração, e eu termino dizendo, olha bem para os meus olhos, quando a gente fala de santidade, principalmente para ministros, nós não estamos falando só de santidade moral, comportamental, porque isso daí, é para todo crente, todo crente não pode adulterar, inclui pastor, profeta, evangelista, mestre, todo crente não precisa mentir, isso também inclui toda a liderança, então não é esse padrão que Deus espera de santidade da liderança, não é um, não um padrão apenas comportamental de integridade, porque isso Ele espera de qualquer um para ser salvo, o que Deus espera de nós, é uma santidade no exercício do ministério, é que depois de termos feito tudo, Ele puder olhar para nós, lógico que Ele não vai exigir que a gente construa uma arca, porque Ele não chamou a gente para isso, lógico que Ele não vai exigir que a gente gere Isaac, porque Ele não nos chamou para isso, logicamente Ele não vai exigir o mesmo padrão do tabernáculo, porque Ele não nos chamou para isso, mas um dia, Ele vai olhar para cada um de nós ministros, para cada uma das nossas pregações, para cada um do sistema que nós criamos em nome dEle, ele vai dizer, o quê? Cada um de nós temos que responder por nós mesmos. É um tempo de santificação, não apenas moral, mas é um tempo de santificação eclesiástico. É um tempo de reavivamento no entendimento do que é ser igreja gloriosa. O que é ser igreja que cumpre o propósito o que é a igreja que cumpre o padrão de Deus o que é a igreja que está dentro daquilo que o Senhor Jesus sonhou e o meu apelo para você principalmente os ministros que já assumiram responsabilidades aqui é dizer Jesus me perdoe porque eu só fui chamado para ser amigo do noivo mas eu estou querendo ir um pouquinho além me perdoe eu sou o primeiro a estar aqui, aqui na frente, dizendo, Jesus, guarda meu coração, guarda as minhas motivações, põe um amor profundo pela igreja na minha geração, faça voltar a credibilidade da igreja na minha geração, faça a reputação da igreja novamente ser poderosa na minha geração, Senhor Jesus, que a gente possa vestir a sua noiva na nossa geração, de uma forma que ela realmente seja apresentada, sem ruga, sem mácula, eu estou aqui na frente, se quiser alguém vir comigo aqui, num compromisso mais profundo, sai do seu lugar, vem aqui, você não é obrigado, mas se vem, vem para valer, mas pastor, já estou nessa vibe aí, já estou extremamente comprometido com a igreja de Cristo, quem sabe você não se levanta então, fique em pé dizendo, obrigado Jesus, porque esta palavra, essa palavra vem ao encontro do meu coração, e mostra que eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, eu não vou dizer o que você tem que orar meu irmão, pensa num assunto que tem assunto para falar, eu já tive tempo suficiente para falar, mas é um assunto que a gente tem que parar. Os pastores aqui do Ceará, vocês têm que sentar junto para conversar sobre igreja. Os ministérios, se você se sentar para conversar sobre igreja, você não precisa ser igual, você precisa ter o mesmo propósito, o mesmo DNA. Igreja não muda. Um dia perguntaram para mim, Deigon, de que igreja você é? Eu respondi para ele, da mesma sua. <risos> Meu Deus. Amou e se entregou por ela Todos os homens que escreveram a história de Jesus Foram homens que escreveram a história Porque entenderam que o propósito era maior do que eles Maior do que eles, é maior do que eles, maior do que eles Jesus deu um ministério lindo para você querido Eu não sei em que área, se é para conversar com os descrentes Eu não sei em que área, se é para conversar com os crentes Eu não sei em que área, se é para conversar com a liderança eu não sei em que área você se chamou, assuma a sua identidade, não tenha medo de responder positivamente ao Senhor, não ceda ao sistema, ceda ao propósito de Jesus, aleluia, mas não roube o propósito, não defraude o propósito, não pegue o propósito para construir algo para você, não pegue o propósito para construir algo para a sua própria vontade… Você tem uma lei, você tem uma planta Você tem que entender do cabeça da igreja chamado Jesus Cristo Deixa Ele, deixa Ele trazer arrependimento ao teu coração Deixa Ele trazer convicção ao seu coração De que há é um projeto maior Maior do que você Maior do que eu Maior do que todos nós Chamada igreja Espírito Santo Nós estamos aqui no altar como quem diz Senhor Jesus, nós queremos amar a igreja, ao ponto de se entregar por ela, ao ponto de nada mais ter mais valor, nós queremos Senhor Jesus, nós queremos Senhor Jesus, um dia poder falar como Paulo falou, eu combati o bom combate... Eu combati o bom combate, ou seja, eu não corri uma carreira solitária, eu não corri uma carreira no meu próprio padrão Eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, ou seja, dentro daquilo que Deus colocou na minha mão eu fui fiel Dentro da minha esfera de ação eu fui fiel dentro de tudo que Deus me fez para fazer, eu fui fiel, oh Senhor, eu quero encerrar bem, eu quero terminar bem, algo para a Tua glória, algo para o Teu louvor, algo para a Tua adoração, Senhor, a igreja é Tua não é nossa, não permita nós, Senhor, ofendermos, deturparmos, uma paixão pela igreja, uma paixão pela igreja, uma paixão pela igreja, uma paixão pela igreja de Cristo, se o Espírito Santo está trazendo convicção ao teu coração, se em algum momento meu amado, você usurpou a noiva, você feriu a noiva, você quis fazer dela o que Jesus nunca quis, é noite de arrependimento. Volte, volte ao padrão. Volte ao padrão. Se arrependa, clame e diga: a Jesus, que esse reavivamento venha ao meu coração. Venha, venha, venha, venha, venha, venha, venha. E se você também puder, depois disso, orar por um reavivamento eclesiástico na nossa geração. Senhor, aviva a sua igreja. Aviva a paixão pela igreja aviva a paixão pela Igreja Senhor um avivamento eclesiástico paixão pela Igreja paixão pela Igreja paixão pela Igreja paixão pela Igreja paixão, paixão pela Igreja de Cristo zelo pela Igreja de Cristo zelo pela Igreja de Cristo o zelo, volte o zelo para a casa de Deus volte o zelo para o coração dos ministros, volte o zelo volte o zelo volte o zelo sabe queridos eu não estou promovendo a anarquia e nem a rebeldia eu não estou promovendo aqui uma desconexão e nem falando que tudo está errado, Deus conhece o meu coração mas eu também quero dizer que há momentos em nossa vida, no nosso ministério, que não dá mais para ficar com esse joguinho de falta de identidade eclesiástica, a gente se posiciona em tudo, se posiciona na política, se posiciona na economia, mas Jesus quer algo mais profundo, Deus quer que a gente se posicione como igreja, igreja de Cristo, zelo, zelo, zelo, defender a verdade, batalhar pela fé evangélica, Batalhar pela aquilo que é verdadeiro do reino de Deus, Deus quer levantar uma geração apaixonada pela igreja, zelo pela igreja, Jesus que falou, amai a igreja, assim como eu amei, ao ponto de se entregar por ela, precisamos desse reavivamento, avivamento pela igreja, paixão pela igreja, paixão pela igreja, paixão pela igreja, paixão pela igreja, paixão pela igreja. Paixão pela igreja. Aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos Levante as suas mãos por gentileza Se você puder e quiser Diga comigo, Senhor A sua palavra diz Que devemos ter O mesmo sentimento Que houve no Senhor E eu quero Ser consumido Pelo zelo da sua casa Da sua casa Da sua casa Diga Jesus Eu não vou Ser consumido Por qualquer outra coisa Se não for A sua casa A sua igreja A sua noiva Por ela eu me deixarei gastar Por ela eu viverei porque eu sei que você tem um sonho, o Senhor tem um desejo de ver uma igreja santa, sem ruga, sem mácula, sem defeito. Eu estou nesse projeto, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou. Eu estou. Vou, vou. Deixa o Espírito Santo te encher desse zelo Fogo, fogo, fogo Fogo do Espírito Santo O projeto de Deus não vai ser frustrado jamais Mas Ele está te dando um privilégio nessa geração Para cada um de nós um privilégio de vestir a noiva De adornar a noiva De amar a noiva E de se permitir Ser gastado por ela, por ela, por ela, por ela. <risos> cada um de nós, cada um de nós está dentro do plano de Deus para essa geração. Vem. Hey. Você pode olhar para o seu irmão e dizer ah, Você não está sozinho não, meu irmão, nesse zelo não, da... não recebe o Espírito que acovardou Elias, não Não recebe o Espírito que acovardou Elias, não Tem muita coisa para fazer Mas veja que você não está sozinho Olha para ele Você está na companhia de mais sete mil Você está na companhia de alguém que sonha como você sonha Que crê como você crê Que ama como você ama Que quer ver a glória de Deus como você quer ver se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu diria O zelo por sua casa me consumiu Que esse seja o Espírito de Cristo Em cada um de nós Em nome de Jesus Aleluia!